Bem-vindo a mais uma videoaula do TopoRAM Nessa aula aprenderemos sobre como exportar os dados para um, projeto, um futuro projeto de SIG Clique no menu arquivo TopoRAM 7, projetos, dentro da pasta exemplo 1 Selecione o exemplo 1 Clique no botão abrir Os dados serão exibidos No nó TopoRAM CAD, expanda Vai em exemplo 1, dê um clique duplo ou pressione ENTER para visualizar o gráfico, os dados. Agora clique no menu arquivo, novo, crie um novo desenho, no nosso caso chamaremos de aula sig. Clique no botão salvar, agora clique no menu arquivo, importar dados do Google Earth, dentro da pasta exemplo 1, selecione o exemplo escola técnica, clique no botão abrir, selecione a zona, os círculos e clique em ok, Aguarde até que os dados sejam carregados. Agora, utilize os recursos de zoom para maximizar, para ampliar. Temos um zoom total para enquadrar novamente o desenho Clique no menu arquivo Exportar Shapefile Observe Que foi exibida uma tabela com as guias SIG e grupo Exclua todos os itens da tabela Salve Agora clique no botão auto preencher Exclua as linhas que estão vazias Agora temos na tabela grupo, camadas, descrições e geometria. Geometrias são cada tipo de objetos que tem no projeto. Um grupo, selecione o grupo, selecione a descrição, no nosso caso a camada, o grupo ambiente, temos a camada aí de árvores isoladas. No grupo perímetro, é classificado como, foi classificado como estrutura interna a camada é perintro, selecione a descrição, no nosso caso aqui é a cerca na camada estrada externa selecione infraestrutura externa a descrição nossa no caso seria estrada Lembrando que você pode editar os grupos Salve os dados Agora clique na guia, na guia grupo Observe que você tem todos os grupos ativos Clique em novo para criar um novo grupo Você pode criar quantos grupos e excluir, salvar vale editar Informe o nome do grupo, no nosso caso, de para criar um novo Edificações Edite as descrições, lembrando sempre de colocar vírgula Separar as descrições por vírgula Clique no botão Salvar. Agora clique no botão Atualizar para que os dados sejam atualizados no item Grupos da tabela de SIG. Observe que em grupos foi adicionado ao final a logo o novo grupo que nós criamos Edificações. Após preencher todos os dados e salvar, clique no botão Criar Shape dentro da pasta exemplo 1 ele vai criar uma pasta chamada GIS porque são vários arquivos serão sound, shape, shx, dbf, entre outros agora minimize topo ram e utilize o programa de sig recomendado no nosso caso utilizamos o map, MAP windows GIS. dentro da pasta exemplo pro, topo 1, 7, projetos exemplo 1 Selecione os dois arquivos, a tabela de pontos e as feições do desenho e SIG. No Layer, SIG, clique no botão, pra, no botão da tabela, tabela para poder visualizar a tabela com os grupos, os nomes, que equivalem às camadas, as descrições e as coordenadas X e Y. No Layer, SIG. Selecione o layer SIG agora. Clique em tabelas. Observe também que está classificado em grupos, camadas, descrições, total de diversos, área e perímetro. Agora selecione novamente o layer de pontos, vamos editar as propriedades, em labels você pode escolher o campo da tabela DBF do layer, selecionar o campo e exibi-lo exibi posteriormente no desenho. Clique na guia aparência, mais opções, selecione aqui no caso o estilo do ponto a ser exibido no desenho Selecione a cor Clique no botão OK Utilize os recursos de zoom para se aproximar e visualizar como ficou a simbologia dos pontos no nosso caso na camada aí árvores isoladas seleciona o outro layer clique no botão select observe que foi selecionado os dados e até a próxima vídeo aula